Em plena era digital, onde tudo está na palma da sua mão a menos de um clique, você não quer ficar perdendo tempo na frente de um espelho para fazer uma maquiagem para você dar um pulo ali e voltar. Então, para você não ir com aquela cara de morta-viva, eu hoje vou te mostrar uma fast make. Que tal? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Vida, corrida, filhos, marido, casa, trabalho, cachorro. É tanta coisa pra você lidar que aí você fica em que lista? Em que lugar? Acaba não ficando, né? Então você não tem tempo pra fazer um cabelo, você acaba não tem tempo pra fazer uma maquiagem. E também não é assim. Dá pra gente dar aquela freadinha e gastar 5, 10 minutinhos pra dar uma arrumada, pra dar um equilíbrio no visual. Pra gente até... É a nossa autoestima fica legal porque no fundo no fundo quando você olha o seu espelho você quer gostar do que vê então para aquela que não quer perder tempo e também não quer nas suas listas de prioridades não deve deixar a sua autoestima baixa vamos dar uma caprichada então assim vamos nos colocar numa lista mais próxima e aí eu trouxe para você uma maquiagem assim muito rápida muito simples você não precisa ser maquiadora são coisas simples que você pode estar tá fazendo e assim muito rápido é muito rápido é só você ter os produtos coringas pra você tá trabalhando isso. Eu utilizei sete produtos pra fazer essa maquiagem. Você não precisa de nenhuma elaboração, tá? Então, olha. Agora assiste como que eu fiz essa maquiagem e quais os produtos que eu usei, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a nossa fast make. Bom, já preparei a pele, eu já passei um hidratante e já passei o um protetor solar. Agora a gente vai fazer aquela make rápida, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Então eu vou utilizar essa base da Maybelline. Então essa aqui é Super Stay 24 horas, ou seja, é aquela base que a gente vai ficar tranquila de ter o dia inteiro, então vamos lá! Eu tô usando esse pincel aqui de escovinha e agora a gente insera a pele. Agora a gente vai passar um corretivo para dar uma escondida em algumas coisas, tá? E aí eu vou pegar esse corretivo da Maybelline, que é da linha Fit Me, e vou marcar os pontos aonde eu preciso de correção. Ó, aqui mesmo. Como eu não vou usar contorno, eu tô marcando aqui para dar uma clareada e deixar um pouco mais escura essa minha área aqui. Eu não vou passar. Então a gente pode estar tá fazendo essa brincadeira, tá? Se você não tiver esse pincel cônico, você pode fazer com a mão mesmo. Então, você tá vendo que eu não estou é, esfregando, tá? Eu tô só dando leve batidinhas. Porque se você tem linhas de expressão, se você tem rugas, o produto vai entrar. Bom, agora eu vou selar essa pele aqui. Então, eu tô pegando um pó solto. A gente levanta e ele vai saindo, pozinho, ó. Então, olha, os produtos que tiverem resenha no blog, eu vou deixar tudo o link para vocês darem uma olhada. Pronto, matifiquei a pele. Agora eu venho, eu vou vir com... Uma sombra que eu quero deixar só pra não deixar sem nada, porque eu não passei base. Então eu vou pegar aqui a minha paleta da Luizance e aí eu vou pegar uma cor aqui, essa cor aqui, ó, bem neutra aqui e vou passar só no côncavo. Eu quero deixar esse côncavo com uma cor uniforme e não quero deixar ele cor da pele. Então eu vou deixar ele um, um, um bege, assim, bem, bem discreto. Aí depois que você fizer isso, você vem com o um lápis marrom. Eu tô usando esse aqui, é da Marchette. Então você vai fazer o seguinte, sempre faz do, de, do externo pro interno. Porque aí facilita, que a gente tem, né, a área dos olhos, principalmente se você tiver essa área mais flácida. Então fica mais fácil de você trazer, você segura e traz, fica mais fácil, tá? Então, ó, segura aqui na lateral e vem aqui embaixo. Não precisa se preocupar com gatinho, a parada aqui não é essa. Aí você vai fazendo assim, ó, tan, tan, tan. tenta só fazer uma linha reta, tá? Então a gente vai fazendo um delineado aqui, marrom, e aqui a gente... Tá vendo, ó? Então já tem um delineado aqui Vamos fazer a mesma coisa esse lado Bem rente aos cílios Pode ser... O vizinho tá furando, tá? Só não fura até aqui não Você não precisa fazer uma ponta muito fina, não Pode ser uma, uma, uma ponta assim, mais rombudinha Que aí ele assenta, dá uma largura legal Ó, tá vendo? Ó? A ponta do meu como é que tá Ó, oh, só pra você ter mais ou menos uma ideia como é que tá a ponta. Pode ser assim. Ó, oh, vou, fech... vou abaixar o olho pra você ver. Tá? Aí agora o que que eu vou fazer? Vou passar máscara de cílios. Então vou passar essa aqui da Kiss New York. Essa é super filme. É uma de definição. Não esquece de piscar na hora que você encostar. Serra e pisca. Já dá pra fazer um efeitinho, tá vendo? Agora vamos rapidinho passar o blush. Vou pegar esse trio aqui de pó multiuso, multi, multi na verdade, da quem disse Berenice e vou passar meu blush. Então, ó, passa na bochecha e depois puxa pra trás fazendo os movimentos circulares, ó. Dou uma sopradinha, porque eu não quero excesso, não quero bochecha chinelada. Aí, bom, feito isso, ah, eu vou aproveitar que ele é um trio show de bola. Eu vou pegar o iluminador dele, porque eu sou abusada e eu posso dar uma saidinha rápida, sem muita pretensão de, né, de festa, de nada. Ó, aí faz esse Czinho aqui, ó. Passa aqui pra dar uma levantada. Feito isso, o que, que a gente faz? Vem com esse balme aqui, que é aquele balme que te socorre, sabe? Que você não quer passar batom. Isso aqui, você já tá no meio do caminho. Aí você pega, enquanto você tá fazendo isso, arranha. Assim, ó. Uhum, uhum, uhum. Peraí que eu já vou. Peraí. Calma. Já tô indo. Pronto. Acabou. Teoricamente você já soltou o cabelo e eu vou soltar o meu agora. Vou dar uma olhada aqui no espelho para ver se o estrago não tá grande. Acabou. Fast make, já tô com alguma coisinha no rosto. Pronto, é isso. Viu? Muito rápido, simples, tranquilo de fazer, não tem mistério. Basta você ter aqueles produtos que são assim, os coringões. Então esse aqui é aquele fast make para dia, aonde você tem que ir ali... E não quer ir com aquela cara de, de morta-viva. É rapidinho, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um gostei para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal, vem, se inscreva. Tem muito conteúdo legal vindo por aí. Tá legal? Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.